financeira do Supremo Tribunal de Angola, dada como foragida. É uma notícia que tem como fonte o portal online Clube K. Irina Isabel Gomes Martins Apolinário era a secretária geral do Tribunal Supremo, com responsabilidades de controlar as finanças desta mesma instituição. Para além do juiz presidente o senhor Joel Leonardo Irina Apolinário e outra funcionária Fatima Mendes Ferreira eram as únicas pessoas que assinavam pelas contas do mesmo tribunal ou da mesma instituição no entanto esta senhora, a Irina ela é dada como foragida foi para Portugal encontra-se em Lisboa em Algures aí em Portugal Uh, o que, a pergunta que fica, e não se cala, é o seguinte, como é que a PGR deixa ou perde os rastros de alguém que já estava sobre investigação, já estava no rol de investigação, juntamente com o presidente suspeito do Tribunal uh, Supremo. Outra questão também que eu... Gostaria de acrescentar aqui uma opinião minha, pessoal, esta, esta, este emudecer de João Lourenço. João Lourenço não tem a mesma coragem que teve quando do escândalo da situação da senhora Ejalzina Gamboa, do Tribunal de Contas. Ele orientou esta senhora a se demitir, a fazer uma carta de, e pedir a sua demissão. Demitir-se. Mas neste senhor Joel, Leonardo, João Lourenço se tornou pequeno. João Lourenço não consegue eh, fazer uma pressão para que este senhor renuncie, renuncie o cargo. Por quê? Há aí algo escondido entre os dois, há aí alguns algumas trocas de favores. Só Deus sabe. Que Deus ajude e abençoe o nosso país. Que Deus ajude e abençoe Angola. Mas a verdade é uma e única. Eu não acredito que esse pessoal que hoje está no poder eh, não tenha eh, o rabo preso com o pessoal da, do Tribunal Supremo na pessoa do tal presidente, o Joelho E esta ousadia toda do Joelho abusar e Violar a justiça como se fosse algo é, seu, né? como se fosse algo que ele recebeu da sua família como herança, é, as brincadeiras que ele faz com os dinheiros públicos, com essa coisa toda. E ele resiste à ele, ele, ele, ele né? é, a, a pressão que tem, que tem, tem, tem, tem sido colocada sobre ele, ele tem resistido a tudo isso. Por quê? Onde é que ele tira esta coragem? Onde é que ele tira esta ousadia? Ele sabe que o governo, que o MPLA, também não estão ali é, de forma limpa. Ele sabe, ele tem esse segredo. Então, ou, ou vamos cair todos, ou então vocês vão ter que me cobrir também, vão ter que empurrar isso até onde, onde puder. Este jogo que está que está por detrás, eu acredito que está por detrás dessa resistência deste senhor e deste calar-se também do presidente João Lourenço. Porque não é normal João Lourenço se manter calado no, na questão, no escândalo deste senhor aqui, o Joel Leonardo, quando na questão da outra senhora lá do Tribunal de Contas, ele teve coragem, teve ousadia e até aconselhou a senhora a se demitir. Então, eu não sei se ele tem aconselhado este senhor a, a fazer o mesmo ou não, mas a verdade é uma e única que está na cara. Uh, muitos, se calhar, não têm coragem de comentar assim abertamente com relação a esse comportamento do presidente da República no no que, no que diz respeito ao calar-se, né? ele deveria ter colocado este senhor, Joel Leonardo, no seu devido lugar, não é o que nós vemos ou temos assistido. Então, a esta senhora, a Irina, que é a secretária lá do Tribunal eh, Supremo, é dada como foragida em um lugar incerto na, em, em Portugal. Esta é a notícia do Clube Kappa.